Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso... Quando deres mola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres mola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu pai que está oculto. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiquei com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que, está, que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a tua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa sequência que nós estamos nessa semana da leitura de São Paulo aos Coríntios, Paulo hoje continua falando aqui aos Coríntios, e nessa carta ele fala sobre a coleta em favor de da comunidade de Jerusalém. E ele vai deixando cl claro aqui, para contribuir conforme o que, Conforme o seu íntimo, conforme o seu coração, conforme aquilo que sai de dentro de você. Mas com alegria, ajudar, significa ajudar com alegria e não por uma obrigação. Então Paulo vai alertando também aqui. E ele fala que Deus é generoso com quem dá com alegria, porque terá bênção. Porque tudo aquilo que nós doamos e nos ajudamos com alegria, isso é revertido em oração. Porque é que o povo que recebe ajuda. Com certeza, rezam por nós. Então, esse bem é convertido em oração. Deus está nos derramando bênção. Porque sabe que aquilo que nós fizemos foi feito de coração e se reverte em oração. O bem que cada um de nós fazemos quando nós estamos doando. E falando no nosso português bem claro, acudindo àqueles mais necessitado. Então, a coleta que, nós, que damos Não é simples uma ajuda Mas sim um, um ato de ajuda de, de comunhão Um ato de comunhão Entre a comunidade Entre os irmãos, entre a igreja e entre a comunidade Esse ato de ajuda Torna-se a igreja unida Nós sabemos que a igreja, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Mas a igreja que é essa que é sustentada pelo Espírito Santo? É cada um de nós. Eu falava que hoje, na celebração das três, se fechar as portas, acabar ninguém dentro da igreja, tira o Santíssimo, acaba... Fica dois anos fechado, vai estar cheio de pó, teia de aranha, não vai estar sendo mais sustentado pelo Espírito Santo, porque a igreja somos nós. Jesus é esse corpo, nós somos membros. E nós temos que dar esse sustento do Espírito Santo, mas agindo como um verdadeiro cristão se como Paulo que pede para eles sobre essa coleta de Jerusalém pede a nós hoje sermos pessoas de olhar mais as necessidades do próximo para que a igreja, nossa igreja não seja uma igreja morta seja uma igreja viva uma igreja de luz onde o Espírito Santo está agindo o Espírito Santo só age na igreja desta maneira quando nós Estamos procurando agir de acordo com a bondade, de acordo com o coração de Deus. Só assim age, tem a ação do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós vemos falar, mas quem age na igreja é o Espírito Santo. E nós pensamos que é só no templo? Não, não é só no templo de Deus, não é só dentro da casa. Mas em cada um de nós. E haja onde? Qualquer lugar, aqui, lá fora, na rua Quando nós falamos céus no plural O que nós estamos querendo dizer? Quando nós falamos céus é porque aonde Deus está, está o céu Onde está um cristão, ali está o céu Quando nós falamos céu no singular, nós estamos lembrando da morada de Deus, lá de Deus, da morada dele a morada onde nós vamos um dia no céu, lá no céu, céus aonde está, Deus está agindo, em cada lugar, onde Deus age, é um pedacinho do céu, por isso falamos céus no plural, porque céus está em todo lá onde Deus está, e é assim que o Espírito Santo pede para cada um de nós agirmos dentro da nossa igreja, doar-se com alegria. Né? Por que, que acontece muita tragédia no mundo hoje? Briga, guerras. Nós vemos lá Irã, Iraque, aquele povo lá ainda briga por terra, quantos anos estão brigando? Por quê? Porque não tem ação do Espírito Santo. Ainda aquele povo não é uma igreja. Não conseguiram ainda se entender. Se esse pedaço de terra que não pertence para mim, pertence para você, não, é meu, não, é meu, e fica naquela briga, divide aquilo no meio, dá logo metade para cada um, acabou, né? Vamos entrar no acordo? Oh, larga isso aí. Mas não, eles ficam brigando. Ali não está os chamados céus. Deus não está nesse meio. Então nós temos que ter essa responsabilidade cristão de saber levar os céus a cada lugar que nós vamos. Deus junto com cada um de nós. E Jesus deixa claro aqui nesse evangelho de Mateus. Aqui, né? E esse evangelho fala para nós que que a vaidade de falar do que está fazendo, de querer se auto-se promover, leva à hipocrisia. E a hipocrisia tira o quê? Tira a pureza da justiça do cristão. A hipocrisia faz isso. Tira toda a pureza do cristão. Não posso bater no meu peito, né? que eu sou o melhor, ou ficar lá na praça, lá fora, gritando e falando, rezando em alta voz ou fazendo um bem a uma pessoa, me mostrando. Deus está falando aqui a mão direita, faz, a esquerda, não precisa saber. Três coisas muito, importan muito importantes na esmola. É oração ou je jejum. E se possível, aquilo que você faz, o bem, somente Deus vê. Não precisa ninguém mais ver. É disso que o evangelho hoje fala para nós ao caruncho chamado caruncho da vaidade. O caruncho da vaidade destrói o vaidoso. Por que que destrói o vaidoso? Porque ele faz só por si mesmo. Aquilo que ele está fazendo não chega a Deus. Quando nós usamos essa, dessa vaidade de fazer para se promover, não chega até Deus, fica só até nós mesmos. Por isso que chamo caruncho da vaidade. Porque quem já não viu um, né, no, no arroz, no feijão, no milho, cheio de caruncho, o que, que vai acontecer se deixar ele virar pó? Acaba em nada. O vaidoso tem esse caruncho da vaidade, vai acabar em nada. Então nós temos que fazer o bem, mas sem estar divulgando essas coisas, né? Quando jejuamos, oramos, damos esmola tem que ser com alegria, porque são sinais de Deus. E o Evangelho pede para nós hoje procurarmos ver aonde que está esse sinal em cada um de nós. Onde que está esse sinal? Onde está em mim, onde está em vocês? É isso que o Evangelho hoje nos convida a fazer uma reflexão. Para ver aonde nós estamos usando os sinais de Deus. E nós vemos aí que tem pessoas que dá essa esmola, dá uma esmola, faz isso. Mas para quê? Para que chegue até a sociedade. Mas não para chegar até Deus. Para que a sociedade veja o que Ele faz. Isso daí não é fazer o bem. Nós temos que dar a esmola com a pobreza de Cristo. É nos mais pobres que está Cristo. É nos mais pobres que está Jesus. É assim que nós temos que ver. Não dar a esmola, nos dar ajuda para que a sociedade veja Aquilo que nós estamos aí procurando fazer, né? E muitos pegam, não dão a esmola, acumulam, querem acumular riqueza. O chamado, como dizia o padre Giovanni, irmão de vaca, o chamado mão de vaca, mão fechada, quer acumular riqueza. Quem faz essas coisas não conhece riqueza, não sabe o que é riqueza. Riqueza é quando nós acumulamos bens espirituais quando nós estamos construindo o reino de Deus aqui. Isso sim é a verdadeira riqueza, porque essa nós levamos. A riqueza dessa terra, que você pode construir o que você quiser, você vai deixar. Você não vai levar, não cabe no caixão, não vai nada. Se colocar alguma coisa lá no caixão, é bem provável que às vezes, no outro dia, estão lá abrindo o caixão e tirando. Então, ninguém leva nada. A riqueza que nós devemos construir é essa riqueza, a riqueza espiritual. Porque essa riqueza constrói o reino de Deus. E um dia nós vamos chegar perante Deus, levando essa riqueza. Então, não vamos chegar tão pobre perante de Deus. É essa riqueza que nós temos que construir aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.